Gente, num passado não muito distante, as mulheres, elas saíam de casa para comprar lingerie. Mas, nos tempos atuais, cada vez mais buscam praticidade, compra pela internet e compra através de vendedores que vão até as suas casas, né, o famoso delivery, que por sinal, tem tudo que é segmento, cosméticos, alimentícios, saúde, vestuário e por aí vai.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 Me siga nas redes sociais, nós temos o Face, o Instagram, o site, o grupo no Face que, é, que já passou de 40 mil pessoas. E no Instagram, gente, eu posto alguns stories e vídeos que são bem interessantes e eu divulgo também o trabalho de vocês lá. Se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entre em contato comigo, porque eu tenho dois planos que são bem interessantes. Mas no final do vídeo, eu falo bem detalhadamente sobre isso, tá? E vou falar também no final do vídeo sobre o nosso e-book 50 formas de empreender. Olha... Toda forma de negócio que traga praticidade e poupe as pessoas de saírem de casa, gastar com estacionamento, combustível é bem-vinda e corre grande risco de sucesso. E o mercado de delivery de lingerie é uma excelente alternativa para quem quer impulsionar as vendas. Você pode ter vendas tanto de loja, loja física quanto virtual. E o bom do delivery é que o produto chega até a pessoa, mesmo ela não indo até a loja física. Conheça um pouco sobre a história do Marcelo Dória. Ele é conhecido como o rei da lingerie. Procure oferecer produtos diferentes aos que tem na vitrine, tanto da sua loja quanto dos concorrentes, caso você tenha uma loja. Isso é importante pois você leva um diferencial que muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar com facilidade nas lojas físicas, tornando-se cliente do seu delivery, já que você oferece algo diferenciado. E para você enviar o material, pode ser via correio, motoboy, tudo vai depender da campanha que você vai fazer e se pretende atingir somente a sua região ou o Brasil todo. A divulgação você pode fazer via Facebook, Instagram, Google AdWords. Gente, ainda esses dias eu vi um perfil no Instagram que eu achei sensacional. Não se trata de venda de produto em si, mas a ideia foi genial. Por isso eu compartilho com vocês lá no e-book 50 formas de empreender é bem interessante vale a pena viu para você pegar esse perfil e se inspirar porque eles transformaram o Instagram numa loja virtual e se eles fizeram isso você também pode fazer sobre o investimento você vai desembolsar uma média aí de 7 mil reais entre pessoal fornecedores e a estrutura do negócio lembrando que é uma sugestão e varia de local para local, podendo começar com bem menos, né? Se for loja virtual, você vai investir na criação do site e tirar fotografias bonitas das peças. Nesse caso, se você for o fabricante. Mas, se você for revendedor, você pode buscar fotos que já são fornecidas pelos próprios fabricantes. Lembrando que se optar pelo formato de fabricar, necessita ter toda a estrutura de uma empresa de costuras que você pode encontrar informações, nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, você precisa traçar o seu plano, especificando que tipo de produto vai vender e qual é o público que você quer atingir, se vai vender lingerie barata ou lingerie de luxo, se vai vender plus size ou se você vai vender lingerie sexy ou as mais comportadas. Tudo isso é importante para definir as estratégias de marketing que você tem que fazer. Não dá para atirar para todos os lados, viu? Foque num produto que tenha a possibilidade de clientela fiel. Com relação ao e-commerce, não caia na besteira de pegar essas lojas virtuais que são gratuitas. Elas não têm o CEO e não traz a função de códigos para te colocar nas pesquisas do Google. Pesquise as lojas virtuais pagas e contrate uma que melhor se adapte ao seu bolso. Quando o site estiver no ar, procure estar tá sempre online ou responder as dúvidas dos clientes em até 24 horas. Isso vai trazer credibilidade para o seu negócio e formar o famoso marketing boca a boca. Eu vou te passar alguns fornecedores de lingerie no atacado. Se você quiser o link desses fornecedores, logo vai ter lá nos 50 formas de empreender. Então a gente tem Lingerie BR, Rara Flor. E também vai ter link lá no 50 formas de empreender de, de grandes marcas de lingerie, né, que são lingeries de grife, mas que você pode sim é, comprar dessas marcas para você ter uma lingerie diferenciada. Lembrando que grife vem acompanhada de valor alto, então tudo vai depender aí do formato que você quer trabalhar. E como eu falei no começo do vídeo, né, que eu ia deixar o final para poder colocar alguns anúncios aqui para vocês, alguns recados, pois bem, com relação ao 50 formas de empreender, ele é um e-book que eu vou lançar, então ele vai ter 50 tipos de negócios para você poder abrir, e o grande diferencial é que vai ter alguns links clicáveis, por exemplo, fornecedor tal, você clica e vai direcionar você para fornecedor. Plano de negócios, você clica e você vai conseguir baixar um plano de negócios. Então é bem interessante, tá? Vale a pena. Esse e-book ele vai ter um valor bem acessível aí para vocês, que é para você adquirir conhecimento, né? Porque afinal de contas, o aqui no canal eu já trago bastante conteúdo gratuito para vocês, então o e-book ele é pago sim, tá? Porque a gente, eu também preciso manter o canal ativa. Além disso, eu tenho também agora o Apoia-se. O que, que é o Apoia-se? O Apoia-se, ele é um site de apoiadores... Onde quem gosta do meu conteúdo pode me ajudar com um valor mensal para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Porém, existem recompensas. Então, por exemplo... <risos> deixa, eu, deixa eu pegar uma recompensa aqui para vocês. Quando você é um apoiador, você vai ter... Entrada no meu grupo de 40 mil pessoas. Entrada no grupo apoiadores do Clube dos Empreendedores, que é um grupo secreto, onde eu posto artigos relacionados a diversos tipos de negócios, onde eu farei live para as pessoas que me apoiam, para a gente poder bater papo e tirar dúvidas. Você vai ter também a postagem da sua empresa no site do clube, que já passou de 100 mil visualizações. E também você pode me chamar. Você pode me chamar sempre que você precisar. Se eu estiver ali online e disponível, a gente pode conversar e eu posso tirar suas dúvidas. E também nós temos consultoria aqui no canal. Se você precisa de ajuda para poder montar a sua empresa, você pode entrar em contato comigo, porque eu tenho um plano bem interessante, que são seis sessões né, de uma hora via Skype, onde eu vou te ajudar a montar análise SWOT, o Canvas, que é bem interessante para você poder... É desenhar a sua empresa e a gente vai falar também, além de vários assuntos é, importantes para você ter sucesso no seu negócio, a gente vai montar também a sua estratégia de ações futuras. O que, que você precisa fazer para estabelecer a sua empresa no mercado, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês assistirem né, até o final. Não esqueça de compartilhar a mensagem, porque é bem importante para mim. Dê um like nesse vídeo e me siga nas redes sociais, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!